Fala galera, Sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Essa transmissão ela vai ser jogada lá no Instagram. Tô vindo aqui para apresentar o mais novo mapa do dos eSports, no caso, meu mapa feito juntamente aí com o Luiz, o Luiz e também o Fábio TRX TCI. Beleza? Vamos lá dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei no modo clean para vocês visualizarem melhor a skin, que é essa skin maravilhosa aqui. Beleza? Vamos lá dar uma olhadinha no mapa. Lembrando que o Mata Mata Z Fortes está no ar, com um novo trailer, com novos visuais, com novas mecânicas. Está tudo atualizado aqui para vocês, beleza? Beleza, Tá aqui o código da ilha. Ok, fotografe do Z fortes máximo de 15 jogadores, caso você queira colocar bastante gente aí para tirar foto, para gravar vídeo. Esse mapa aqui é um mapa de aventura, artístico, de criação e exploração, beleza? É um mapa totalmente dedicado voltado para o público de criadores de conteúdo. Vamos colocar aqui o trailer dele também. Se eu não tiver enganado, ele tá disponível aí, ó. O trailerzinho do mapa tá disponível também. Tudo feito assim em 3, 4 dias, tranquilo. Beleza, vão lá jogar, mostrar para vocês o um novo mapa Fotografia dos fortes composto por quatro biomas. Esse mapa é todo de vocês, tá? Bom, tá inativo o sistema de dano, então, enfim, <risos> curtam. tire as fotos de vocês, curta a vibe do mapa. Os créditos vão totalmente pra mim, o TCI e pros Helux, beleza? No lobby aqui a gente tem 75 segundos pra início. A gente tem essa parte aqui, que é nada mais nada menos que um portal de pareamento. Duas cabines de troca de roupa e essa decoraçãozinha aqui. O nosso querido Fábio TCI, ele ajudou a gente nesse bioma do Chroma Key para Criadores. Bioma da Realidade foi feito por Zeluix, Beach Club Summer, que é de verão, né? É, eu e o Zeluix a gente fez. E aqui do lado, o bioma de invasão eu fiz totalmente sozinho. <risos> Pico Gelado eu e o Zeluix a gente fez junto. Então vou começar aqui pelo Pico Gelado, que é um bioma muito interessante. Mostrar aqui pra vocês, a gente tá na versão 3 do mapa. Então tem muita coisa aqui que a gente pode estar tá adicionando ainda com o decorrer do tempo, tá? Decoradinho, tudo bonitinho. Vamos lá. Olha só que legal. Aqui em cima, pra dar aquele estilo diferente, a gente colocou umas ondas que reagem ao som, né? E a gente colocou logo um som lá dentro. No volume alto para poder propagar o mais distante possível. Beleza, aqui é praticamente um castelo O som ele tá localizado aqui no centro Ok Aqui tem um mini bar, né? Como vocês podem ver A gente colocou essas delimitações em paredes aqui para não atrapalhar nas fotos de vocês No caso, não... Tipo, horizonte exterior não incomodar, né? Não tá fazendo alguma espécie de interrupção Ou sei lá, algo ficar feio Lembrando que em todos os biomas a gente colocou cabine de troca de roupa, além do lobby, que tem duas. Aqui tem uma cabine, e tem gente que não coloca cabine e você tem que ficar saindo do mapa, ir lá no vestiário, trocar de roupa, depois voltar no mapa, é muito chato. A gente já fez isso voltado, pensando nessa questão aqui da roupa, no meu bioma, invasão. Olha só que interessante. Aqui é voltado à invasão alienígena, só que aqui já é a casa dos alienígenas, né? E aqui a gente tem essa mini decoraçãozinha aqui, bonitinho. E aqui o que a gente tem? Armas. Bom, quem quiser se locomover através das armas, pode usar armas de todo tipo. Lembrando, eu coloquei umas tochas e lanternas aqui, porque ali do outro lado... Tem um local um pouquinho escuro, então talvez ajude. Enfim, vai o sorvetinho aí. <risos> Decoração bacana que ficou aqui. Seja bem-vindo à invasão. E aqui a gente tem algumas coisas aqui não interativas, porque é mais para fotografia. Aqui logo de cara vocês podem ver que tem é, um local para mudar de traje, tá? Colocou uma raposinha aqui Ela não interage, tem um botãozinho de interagir Mas ainda não foi programada, quem sabe nas próximas atualizações né? E é isso aí Vamos lá Dá uma olhadinha no restante do bioma Aqui a gente tem um carrinho Caso o pessoal goste de tirar foto com carrinho, carrinho né? Dá pra entrar Dá pra fazer um monte de coisa aqui Enfim, é isso aí Aqui do outro lado também Pra não ter que ir lá na outra casa Vamos lá pro outro bioma Bioma Chroma aqui, Vamos lá? Aqui ainda tá em fase beta. Tá. Como vocês podem ver, é, ainda não tá totalmente verde claro. Do jeito que é pra tá, né? Por exemplo, essa parede aqui tá ok. Tem uns cantos ali que tá verde escuro que ainda tem que ser corrigido. Mas essa parede aqui dá pra ser utilizado. Por exemplo, quer tirar uma foto? Tirar, fazer PNG? Botar uma dancinha... Essa parede aqui é a melhor que vocês podem estar utilizando para fazer vídeo, para fazer fotinha, qualquer coisa do tipo, beleza? Então esse aqui é mais para criadores de conteúdo no total. Isso aqui é ainda mais dedicado ainda, porque é um chroma key, acho que todo mundo gosta de fazer chroma key, né? Beleza, vindo aqui para o bioma do Zelux, que é da realidade, ok? Tire suas fotos e marque o e Z Forte. sejam bem-vindos ao Bioma da Realidade. Aqui a gente colocou a skin do zero. porque né? Pra fazer sentido. E aqui uma espécie de ponto zero. Bem legal. Óbvio. Cabine de troca de roupa. Essencial, né? Bioma da Realidade. Que vocês podem estar tá utilizando pra tirar as fotinhas de vocês. Beleza? Vamos lá o outro bioma agora? Bioma de verão. Ok. Bioma de Verão, ele é composto por, por essa lanchonetezinha aqui Esses estacionamentos, essa ruazinha aqui Aqui a gente se baseou na... perto daquele Forte de Santa Mônica que tem no GTA V E aí a gente fez esse engradamento aqui, acho que é assim que fala Essa proteção Aqui a gente já tem outra música, já saiu da música do barzinho ali que a gente colocou dois guardas, <risos> Spectre e Sombra Aqui é o vestiário, tá? Beleza. Colocamos uma luzinha azul ali, bonitinha, pra combinar com o vestiário que é azul. E aqui uma piscina. Dá pra nadar. E aqui a gente tem um mini bar, né? Um botequinho. <risos> vamos lá. Saindo um pouquinho aqui. Vamos ali embaixo. Aqui a gente tem a vista pra o mar. Olha só que legal. Aqui fica pertinho do bioma da realidade. Mas tá bem completinho, tá bem bonitinho. Não tem nem o que falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Bem enfeitadinho. Só praticamente quatro dias pra fazer tudo isso aqui, então tá... Show de bola. Aqui é uma espécie de banheirinho. É que toda praia tem. Enfim. Dando uma chegadinha aqui, vamos começar a observar esse bioma daquele canto. Vamos lá. Aqui a gente tem todas essas palmeiras aqui As mesinhas Cada quadrante de, de palmeira Tem uma mesinha Vocês podem ver ali Aqui a gente colocou essas barraquinhas aqui Futuramente a gente vai dar uma decorada em outras coisas Aqui óbvio A gente colocou né, não podia faltar A prancha Prancha de surf Que aparentemente tá meio bugada a gente tem que corrigir também Não sei o que aconteceu com essa prancha de surf Aqui ó, agora dá tem que empurrar ela. Tem que empurrar ela do, do biquinho. Da pontinha. Ok, dá pra fazer as manobras aqui. Lembrando que a área é pra. pra vocês passearem, né? Por conta do limite do mapa. A área é só essa aqui. É uma pequena área, mas faz total diferença pra vocês tirarem fo as fotinhas de vocês. É, em cima da, da prancha, beleza? O mapa é esse aqui. É esse aqui, galera. Vai ter o um espaço ali para quem quiser gravar também. Bem interessante. Bom, a realidade do mapa é essa aqui, beleza? Beach Club Summer de verão. Né? Agora que o verão. lá nos Estados Unidos, verão no Fortnite vai começar. Acho que a galera vai querer bastante, né? Tirar fotinhas aqui. E também no bioma de chroma aqui, beleza? Não tem muito mistério, eu já apresentei o lobby pra vocês. Se vocês puderem me apoiar na loja, utilizando a tag Fortes vai me ajudar demais. Vai dar uma força muito grande, vocês não têm noção quanto isso ajuda. Comprando item também, me marca lá no Instagram, arroba fortes Me marca nos stories que eu vou estar repostando, seja screenshot ou seja screen record, que é vídeo né, da sua tela. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Forte abraço. Doze é fortes. <risos> e até o próximo mapa. Valeu, gente. Fui.